Companheiros, aqui é o Mendigo, esse é o Jogando com o Mendigo, eu, dessa vez eu vou jogar um dos meus jogos prediletos. É o Kikai Kai, Nazu no Kurumanto. Ou o Poki Rock, né? Saiu o Poki Rock para o Super Nintendo. Saiu como se tivesse acabado de lançar. É um jogo muito difícil, mas eu vou jogar no Hard. Eu não gosto do Poki Rock porque é o seguinte, o bicho, o, bicho, o, o jeito que ele trata a, lo, a localização dos demônios, né? Ele nem chama de demônio, chama de Goblin, coisa e tal. Os Yokai do jogo, aí eu não sou muito fã disso, mesmo que eu não saiba nada de japonês, aí eu tenho essa frescura, ele preferiu... O... Eu também tentei um chefe diferente, eu acho que só um, na verdade, que é, que é meio que censurado, aí eu prefiro essa versão, essa versão japonesa. E esse é o segundo jogo da série, o primeiro é só o Kiki Kai, Kai né, nem saiu, no, nem saiu como Poki rock. Então, eu não sei explicar, mas eu vou explicando pelo menos um pouquinho enquanto a gente começa. Vamos aqui no Start. E vai aparecer o personagem pra, pra, pra gente escolher. E é a primeira vez que isso acontece, né? Esse é o segundo jogo da série. No primeiro, você só ia com a Sayu-chan que é essa menina, nessa né? Essa... donzela do templo Ela é uma donzela de um templo instinto. Ela exorciza demônio, né? Igual a as donzelas normal. Tem aqueles ritual e coisa e tal. Ela usa aquelas mesmas coisas. E agora dá pra jogar com esse Tanuki não é quero aquele demoniozinho. Aquele último chefe do primeiro jogo, aquele guaxinim, que solta, né, ele se transforma, o Tanuki, ele se transforma no, no seu personagem. Agora dá pra jogar com ele, ele, ele, agora ele é do bem. Eu só não sei o nome dele, o nome dele não é Tanuki, ele, ele é um Tanuki, mas o nome dele é outra coisa. Eu não, não lembro o nome dele. Eu vou jogar com a Sayushan porque eu prefiro ela, eu não sou muito fã do, do bichinho. Eu até, eu até nem, nem gostava, cara, eu tinha meio que abuso porque eu achei ele meio vira casaca, cara. Ele era outro chefe do jogo, né, né? O era o demônio, né, Aí agora ele tá tirando bem, tomou de umas porada. Mas vamos começar, que eu vou com, com ela. Não gosto de virar casaca não, mas até que eu me acostumei com o bichinho. Você aperta Start, aí começa a história do jogo. Do jogo passado, no caso. Tá contando o que aconteceu no, no primeiro jogo, né? Que os demônios se revoltaram e sequestraram os sete deuses da fortuna. Né? Aí a Shen pediu eles. contou o dedo na cara, disseram que eles não prestam. Eles são os yokai do primeiro jogo? Né, deu a eles uma segunda chance. Depois de salvar os deuses, né? Aí isso aí é no tempo presente. O, o, o Tanuki ele aparece para dizer que né, o, os demônios se revoltaram novamente. E ela, e ela e, né, depois dela ter dado outra chance para os bichinhos lá pararem de arruar-se. Eles agora estão se revoltando. Ele tentou parar os outros demônios, né? Mas o eram muitos e... e tentaram enfrentar ele. Aí ele saiu correndo e foi atrás de ajuda. Aí o jogo começa já já. É muito, diá... tipo, é muito diálogo, mas foi em resumo foi isso que... que aconteceu. O jogo começa quando acabar essa cena. aí, os demônios estão invadindo, né, para tá os bichos invadiram o, o tempo. Esse cara ali, ele é o primeiro, ele é o primeiro chefe do primeiro jogo, aquele bicho ali com, com a bacia do que eu acho que é feijão, e com certeza deve ser outra coisa, mas aí aparece o mapa, né, a primeira fase e vai começar. Tem uma cenzizinha assim que começa que eu acho massa, uma sacudida. Pronto, agora começou a introdução massa. Eu cheguei muito cara de Super Nintendo, é um jogo que me deixa alegre, que eu vou finalmente jogar para os senhores. Vou tentar, jogar é um jogo tão miseravelmente difícil, eu vou tentar jogar para os senhores. Eu não vou poder nem explicar nada, então não. vou explicar pelo menos um pouquinho, mas se eu for parar para explicar a mecânica, é um jogo que acontece tão rápido que, é que eu paro para explicar, eu já, eu já tenho até morrido. Azul, ela, ela, ela é uma, uma donzela do templo. Ela vai ter que matar Yokai aí na paulada Ela tem essa varinha. É uma varinha Rei. -Hey, eu acho. Não sei o nome, mas é usada em ritual. Pra poder exorcizar demônio. Já deve ter visto alguma coisa, cara, desse tipo de cultura. É tão massa. É uma massa E esses essas cartinhas que ela lança. Isso é um talismã. É um talismã... Ofuda. É pronto, eu é esse. É um talismã Fuda. É usado pra poder... Né? Tipo... Não sei bem explicar, mas é usado pra um monte de coisa. Você escreve uma coisa. Escreve o um nome do Deus. É uma coisa assim. Não sou muito manjado da cultura. Eu só, eu só acho tão massa, ver Esses Yokai e essas coisas. Eu queria. Isso é um cachorro, cara. É um cachorro demônio, coisa assim. Eu chamo de cabalito. Pode ver se um cabalo. Será que eu to com um upgrade no máximo, velho. Não, não estou manjando, estou desacostumado, me desculpem. Não sei nem se eu vou conseguir zerar, só que de jogar, velho. Não esquece porque tem um piscito interno, tá vendo lá? É um demônio, por isso que tava no dia do dia. Aqui é normal, ó. lá. Vai ficar um com... indignado com um piscito interno. Veja só. É, o primeiro chefe vem agora. Sem uma bacia de feijão. Um demônio que come feijão. Tem um monte de yokai, cara. Tem um yokai pra tudo. Um que coma feijão é, é, é o mínimo. É vingança porque no primeiro jogo não tinha como você refletir esses, esses feijãozinhos que ele cuspia, velho. Tem... Era uma luta meio demorada, né? Você desvia o jogo de cartinha. Desvia o jogo de cartinha ainda, velho. Né, lhe o Sarrafo no miserável. Daria um vídeo interessante que eu não vou prometer fazer, porque eu nunca, né, nunca cumpro promessa. Daria um vídeo interessante é, catalogar esses yokai que aparecem nesse jogo aí e dizer qual é qual seria legal, né? Ele vai contar o que aconteceu, né? Porque que os demônios se revoltaram aí. No, no dia passado, na noite passada, os caras estavam tomando cachaça. Isso ali é saque, né? Esses pra, é esse pratinhos de, de saque eles tomam nesse pratinho. Os caras no lugar de ir pro inferno estão aí virado, virando cachaça. Aí apareceu aquele cara ali atrás, aquele né, que eles chamam de manta negra. Uma, uma manta negra apareceu e soltou um, um feitiço. E a última coisa que ele lembra foi aquilo. E agora ele acordou aí. Acordou todo doído. Um mole paulado. Voltou a ser consciente. Ele disse que né, na floresta, a gente vai investigar a floresta agora. E a segunda fase, a floresta encantada, para ver o que estava acontecendo lá. E a ruaça foi essa. Você dá segunda chance, cara. Não dê nem a segunda, hein. tá vendo o que acontece? Pô, só para os caras fazer a ruaça de novo Vamos lá. Mas a saia é uma... O jeito que eles tratam os demônios do jogo é, é, é legal. Eles são bonitinhos aqui na vida real. Eles são, são tão satanás. É literalmente demônio japonês. Um negócio tão sombrio. A gente tem que eles são bonitinhos aqui só para o pessoal entender a coisa. E o macaco não é demônio, não. Sai daqui. O macaco é só um macaco. É na palada Que história é essa? O macaco desse jogo. Não é como macaco, cara. Não como. Não como é um. O que como é um gorila, um velho. Não, eu não sou nada contra macaca, eu só sou contra macaco nesse jogo, é que um chato, cara. E a macaca infinita, não sei que floresta porcaria essa que tem macaca infinita. Oh, Tengu. Tengu é o Tengu é o segundo chefe, se eu não me engano, do, do primeiro jogo, né? Mas isso é o Demônio dos Ventos. Aí ele não é mais chefe, ele é um inimigo. Agora, eu acho que não é o mesmo bicho, é o filho... Né? Esses aí são os filhuzinhos do, do bichão lá, que o outro era tão grandão. Estão atrás de vingança que o pai dele não sobreviveu, não. Isso eu não sei o que é. Eu acho que é só uma semente de bambu, sei lá. Um bambu filhote. Essa semente ia estar em O bambu da filha é pior hein? Vamos começa a falar mais, ó tá vendo? Começar a tomar mais dano eu me desconcentra. É o tempo de jogo que o cara tem que jogar calado e com atenção aqui. Qualquer vacilo o cara vai para a vala. O, pri o primeiro com certeza. Esse aqui perdoa um pouco mais, um pouco pouca coisa, porque o cara tem HP, né, tem mais upgrade, tem tem a tem a magia que eu chamo de bomba, aqueles aqueles pontos verdes que vai acumulando ali. Zai! que me deixa feliz, rapaz Essa musiquinha mesmo até a trilha sonora desse jogo, é tão massa. É o negócio que me deixa com raiva é macaco, sai Eita, Não quero pegar aquilo ali, porque eu, eu, eu prefiro esse aqui. Tem dois tipos de upgrade no jogo, né, Eu, eu prefiro esse que espalha, eu chamo de spread. Ele espalha o talismã, é melhor. O outro é um talismã ali, faz mais dano, o outro, mas... Eita. Não usei especial acabar com ah, o ano. você tá muito de cara. Ah, DG só... Mais um demônio safado. Esse aí não é um Yokai normal. É, ele trabalha para o Manta Negra. Ele não é um Yokai normal. A gente vai saber o que ele é depois. Ah, caceta. Ah, velho, perdi o upgrade. Eu tô acostumado a ficar parado matando muito assim. Deixa eu ver que deu errado. Ah, tá vendo? Até ficar assim. Ah, o, o, o que deu errado é que... O jogo não tá com lag. Essa parte não é muito, eu imagino, no original. É porque eu queria o lag do jogo. Vai dar algum zinho de vez em quando. O original tem, tem um lagzinho. Eu não lembro de ser tão pesado, mas, mas que tem aqui eu dei um pouco de lag, não dá pra jogar. Eu um pouco de lag é que dá pra jogar o jogo. Tinha que de câmera lenta aí, os caras aproveitam. Aqui tá vai, tá bem mais difícil, cara. Um monte de câmera lenta vem um tirozinho, o cara vai lá e replica ali na hora. Vai morrer, não, amigo? Bora! Sai daqui! Frio de pendinho, tenacioso, tenacioso é uma palavra. Só tá vindo isso. Eu preciso não precisa não mano. É? Esse é o lixo. Esse é um vento, o, o tornadozinho que eles fazem, né? Sacudindo as plantinhas. Isso aí não deve é ser ponto, não. É uma planta, na verdade. Vou lá pra baixo, a gente acompanha, mas é mais chato que matar lá. Eita! É perigo o cara cair na água se você pegar muito perto ali. Ah, que delícia! Uma viagemzinha de canoa. <risos> Vim aqui viajar de canoa. Esses demônios são... Esses yokai são... São os capas. é um negócio tão ceboso que não quer nem descrever pro o YouTube não, não acaba com minha raça. Mas é um demôniozinho tão safado. Ele suga os menores pra... Eles ele tentam afogar, né, a criança? Uma coisa é muito cebosa, pra fazer outra coisa que eu não posso nem descrever aqui. Aí tá aqui bonitinho o jogo, eu acho que só por causa disso. Um demônio que afoga as crianças pra poder... Sugar as bundinhas, ele suga as tripas da criança pela bunda, cara. Ele tá aqui bem bonitinho. Tentando te afogar, né, massa, ó. Esses que vêm aqui, eles tentam te puxar pra debaixo, vira. Cara. Caranguejo, eu imagino que ele não é demônio não. Talvez, talvez tenha, né? tanto coisa. Aí o chefe dos, dos pilantras tá aí. Ele joga bomba, cara. Ele, ele é o capa maromba. E é eu vou precisar de... Deixa o upgrade, cara. Ele deixou a bomba. Que não é ruim, mas eu ia... Eu ia querer ficar com o... Um... talismã um mais forte. Essa parte é bugada, eu imagino. Porque eu não lembro dela demorar tanto. Agora que eu tirei o lag do jogo, ela tá demorando. Vai aparecer um chefe aqui debaixo d'água. Novamente, não é o yokai convencional. O que Gera pra ele ter aparecido eu tenho que dar uma olhada, eu acostumei assim. Olha lá. Era pra ter aparecido, cara. Tem hora que fica faltando até... Aí, ó. Ele aparece e dá uma bugada geral, tudo então deve estar errado. Olha que massa. Esse bicho é tão massa, cara. É um povo de olho só! Sai! Sai! Satanás! Ele fala que... <risos> que merda, velho. ele... Ele tá falando, né, que... Os demônios que foram possuídos não estão dando de conta do recado. Ele veio acabar ele veio pra acabar com minha vida velho. Né? Me fala mais ou menos isso aí. O que, é que eu prefiro que se espalhe o talismã? O, o outro ataque de fogo ele é concentrado. Esse aqui não precisa mirar tanto, ele acerta porque ele se espalha. O outro é mais forte, mas a diferença é muito pouca, velho. Esse aqui é bem mais forte, na verdade, se você enfiar um talismã na cara. Ele vai dar de três de uma vez quando ele tá no máximo. É você enfia no, o ataque na cara dos bichos. Tá meio bugado, tá vendo? Olha só. Escuro tá desaparecendo. Agora desapareceu completamente, mas coisa que eu tomei a porrada. fica é jogando jogo moderno, o cara esquece de certas coisas, né? Tipo o chefe piscando ou mudando de cor, Vai indicar que tá morrendo. Tá com tempo que eu vi isso. Aê! Tava é. acabando o tempo já! Vai embora, bora, sacanagem! Ai! Aí tá vendo os caras só caí da janela meu, cara. Você é foda, o que tá fazendo depois que mata o chefe? agora vou explicar o acontecido, porque aqui os demônios estão aí na zoeira pesada. Ele disse que alguma coisa veio do cemitério, né? Ela, ela pergunta o que estava acontecendo aí. Eles também não tem nem ideia. O, o, esses demônios são calvos, cara. A taruga calva. Olha é o capa aí. Aí é o capa maromba esse que tem o, o tapa-olho. É aquele subchefe. Ele aponta dele pro cemitério e é para lá para que a gente vai. falando muito, cara. Mostra o caminho. Contando na história da vida dele. Ô, oh, meu consideradinho. Essas frases aí é para criar um clima. a névoa densa começa a subir, né? Uma coisa assim. Também é um cemitério, ele. Vamos para um lugar peligroso. Cemitério. Não tem nada morto em cemitério em jogo, cara. Os bichos se levantam. Estamos lá na terceira fase, vamos lá. Aqui vai ter umas coisas, aqui não vai ter só yokai. Aqui vai ter uns, umas coisas que.. E não é normal, tipo zumbi. Zumbi não é o yokai, eu imagino. E muito menos um abóbora. Aí as coisas da história do jogo começam a mudar a partir daqui, porque não era passar e o chão tá talismã. nesse bicho muito menos tá adiantando, né? Mas... Ela lança o bicho com tanta força que não importa o que seja, eu imagino que é isso. Não importa nem o que tá escrito, tá O segundo só. fase miserável a me fia às vezes ela vai embora e, e deixa o upgrade lá do outro lado Pô, o cachorro não isso é interessante aqui velho no caminho pra, pra conseguir aqui e ali tem um talismã que eu quero eu poderia ter aproveitado o cachorro para ter passado eu não preciso arrosar o talismã mas eu sou esperto que lado não vai o cachorro E ia tentar isso aqui sabendo que não dá, era só pra testar mesmo, e, e nem fiz o teste direito. Isso aqui eu sei que dá. Cara, é minha cara! Seu canalha! Tá vendo? É a morte, cara! A morte não tava sendo paga por Drácula, veio receber dinheiro do manto negro. Novamente a morte não pode ser um yokai convencional Mas isso é tão safada Vai embora, vá E vai lá pra cima, cara Eu não lembro disso acontecer no jogo normal também Eu tô jogando no modo super hard que além de tá em hard-se, é a versão japonesa Tá sem lag e tá bugado O cara vai embora, eu vou batendo ele e, e se ele ficar do lado, do lado errado Ele fica lançando projeto no cara Bora Bora do upgrade droga a força do talismã que o bigo chama de Grade. imagino que aqui não vai ter nenhum demônio normal nessa fase Dem demônio yokai porque são dois né a gente vai ver que são dois tipos. sai Osmo ali. Isso aí. Que negócio, cara. Palhaço aqui, forte. ter um jogo, hein. Grade e talismã. Seria interessante a saúde, cara. Mas dá pra usar um especial agora, porque vai vir um chefe que também não é nada convencional. que eu caio é normal. De que é. Duvido que seja, cara. Gente direto da ladinha. Só pra você. Vai embora agora. Ah, pro buraco dele você saiu, que eu não sei onde foi. Opa, que cara. Que é uma coisa que eu nunca tive é por causa do lag, cara. É como o jogo da lag ele fica, de, ele fica lento, o tempo fica lento também, porque tudo fica lento. A aí... hora que não tá, o jogo tá rápido e eu estou desacostumado. O solta não faz dano, ele só faz dano se ficar muito tempo pregado em você. Droga. Eu acho massa essa, essa surpresinha que tem nos inimigos. Né, quando, quando tem inimigo dentro do negócio que era pra ter item, aí tem uma plaquinha dizendo desculpe, diz, o, o desenvolvedor que coloca ali. Né, armadilha, tava cheio de monte, mas o cara pelo menos pediu desculpa. Tem jogo que é babaca aqui. Os caras não pedem escudo, é que eles pedem na hora. Hein? O que foi que me acertou ali? Perdi escudo na hora, de repente foi um. O que aconteceu desse cara? Vai pegar aquilo ali não. De repente eu vou, que isso aí é hoje. Peixinho, muito massa, muito familiar. Jogando de dois MX a trisão, porque não é você, pode Tem um outro. Quase, hein? Ele fechou comigo dentro. Esse canalha. A morte voltou, não foi? A morte fugiu de mim. Ele, ele falou um pouquinho. Ele, ele provoca o pro tipo de demônio que o, o Guachinin é. Disse que não ia perder pra um.. Pra um Yokai alguma coisa, eu não lembro bem como era o diálogo. Aí nesse pouco texto que ele fala, a. A saia descobre que ele é outro tipo de demônio, né? Ele na verdade é um demônio. como é? É um mamono? Eu acho que é isso. não um é um Yokai, o outro é um mamono, mas é tipo um monstro. Não, não é um demônio normal, convencional. Aí outro cara tá. O, o manto negro tá escravizando o bicho. E o convencional, né? e aí uma bomba e vai embora. Vai embora, mo! Vou equipar o Castlevania. Castlevania. Esse texto é ela falando isso que eu acabei de dizer naquela luta. Caverna sem uma fase também, velho. O cara passa essa caverna e eles passam conversando, né? Sobre o tipo de demônio que esse cara é até onde. Ele sabendo é que o manto negro tá também, ele tá naquela fortaleza lá pra trás. Eles vão ter que pegar carona nisso aí. Esses, esses aí são os navio que trazem os Yokai que ele tá escravizando lá, cara. Isso é uma porra tão errada. Ele tá escravizando o um bicho andando de navio. É um navio que voa ainda assim, mas. Negócio é errado. Demônio é um de menos aqui. Demônio escravizando monstro. Não, monstro escravizando demônio. O negócio agora é complica porque pense em uma fase miserável, cara. Um vacilo aqui pode resetar o jogo. Então eu vou ter que me concentrar porque... Pô, oh, essa fase é tá louco, cara. Eu já cheguei esse upgrade ainda, ainda, melhor resetar. Então, vamos lá devagarzinho, é só... aí pronto. cai direto ali no buraco, aí eu tava bonito. uma só no meu vizinho, chato pra tá cá, cara. Vou dar o, o ataque na cara da bicha. Nada morre aqui. Uai! Vai devagarzinho, o cara se lasca, essa faz você ir rápido querendo ou não. O que eu acho massa desse jogo é você controlar a velocidade, não é você vai rápido, vai devagar, pode voltar. Não é igual um jogo de tiro convencional, de navinha convencional. De navinha, como se fosse um jogo de navinha. É porque tem tanta coisa de jogo de navinha que Pronto. Maldito. Buracão, desgraçado. Olha que é bagaceira, cara. Nossa, o um lag que tinha aqui. Esse lag aqui eu me esqueci como era, não. Droga. Não, não, não, não. Ele tá na posição errada, cara. Não ele pra ele tá desse jeito aqui, não. Esse cara vai é fazer eu perder o um upgrade, sabe? É alguma coisa errada. Eu não era possível chutar pra cá. e ficar matando, né? Eu tô ficando doidão, cara. O do jeito que acertar bem certo, número dois. Aqui tá bom. Eu gosto aqui vir aqui esse É miserável, cara. Deixa eu parar um pouquinho. É, eles pararam agora pra encher sua cara de bicho. Tem que ficar parado aqui querendo ou não, matando coisa. Achei que o Furacão tinha aguentado uma segunda porrada porque aí eu ia dar risada. Tem que acertar ele na hora, e ele é indestrutível um tempinho, né? só quando ele se lança em você, que você pode matar ele. Eu vim atirando agora, ou então, é, invadindo o navio, sem HP nenhum, sem eu lembrar pra onde é, tem um pirata. Ali é um é HP HP Marra aqui não é o caminho, certo. Pronto Não posso perder o poder Mandar o um cara arranjar emprego não, que perder não sei o que é, o cara tá escravizando os bichos, não sei. ele é o dono do navio ainda, um lugar especial pra ele do para o chefe, não quero... nesse ah, tá Bora! Vai! Rapidinho pra cá... Rapidinho para cá... Eu tomei um, Droga, velho. Dá pra repelir essa balas. Eu dizendo que o mano tira na cara. Isso é teimosia, não era que eu tava teimando e ainda vim pelo lugar errado. Quer ver? Ah não, aqui é a que amando, beleza. Ali é o Talismã. Esses caras já tá enchendo o saco aqui de novo. Aí. Pronto, deu certo ainda. Esses caras são, são pagos só porque eles são gordos. O objetivo deles é sentar em cima do cara usando a gordura. Aí esse chefe é diferente. Um Pokerock, Rock. Um Pokerock ele é só uma, uma galinha. É um Arpia lindona empelado. E Arpia não é um Yokai, não é possível. E desviar. Vamos lá, galina. a pia. Ah, Até que Nem parece difícil, né? Quando o cara tá vendo. Pode começar suando aqui. Vai tentar desviar. Se você for tentar desviar de dois e pegar um no outro, cara. Os dois caem nesse buraco aí tranquilo. Você sai girando feito doido quando pega um no outro e tá desviando. Vamos nós para Fortaleza do Manto Negro. Chamam... O cara começa... Eles começam a chamar ele de Manto Negro, né? E o nome pega e até ele começa a se chamar de Manto Negro também. Abra aí, amigo. Che... Chegaram, a porta tava trancada, tiveram que voltar. É o final ruim. Eu devia acontecer mais em videojogos. Ele só exercitou um o manto negro. O manto é roxo, cara. Fazia tudo parte do plano. Eu acho que já, esse vídeo já deve estar tá bem grande, cara. Eu vou deixar essa parte final, que essas duas fases são as maiores. Pelo menos essa. Ou não. E tem o chefe também. Deixa eu pensar aqui. Eu vou cortar. O melhor cortar para ter cortado uma fase antes até. Eu vou deixar para depois, né? Desculpem aí que eu estou apenas jogando. É um joguinho que eu queria jogar. Espero que alguém esteja vendo e se divertindo com isso aqui. Pelo menos para ver como é o jogo, né? E eu vejo os senhores no próximo que eu já vou gravar. Aqui está no start. Eu só vou parar de gravar e começar de novo. mais para dividir o vídeo que o YouTube não gosta muito de, de vídeo grande. Né? Então, fica aí para assistir em duas partes. É isso aí. Eu vejo o senhor no próximo jogando com o mendigo Kikai Kai Nazu no Kuromanto. E...